proxecto piloto de mobilidade suave que, entre a ECT Miño e as três eurocidades, pois, impulsamos co, financiado também com fondos POCTEC e também com fondos dos do seis concellos. Creio que o desafio que temos para o futuro, encanto a mobilidade, é que esses casi 5.000 coches que a diário cruzan esta, esta ponte podemos convertir, em vez de 5.000 coches, em 5.000 bicicletas. O é que este projeto simboliza e fortalece um, a união de, entre as Eurocidades do Instituto, assim como de Vila Nova Cerveira Tominho e a mansão Hoje eh, mostra-se o trabalho feito durante todos estes anos de posta em valor e sobretudo de recuperação do nosso, do nosso entorno. Continuarmos a utilizar a ACT como mecanismo de transformação e de afirmação deste território que é único entre Portugal e Espanha, que é naturalmente o Rio Minho. Estes pequenos, grandes projetos de cooperação que realmente são quem de coser as fronteiras e de unir a povos vizinhos. E agora temos as bicicletas também da amizade, poder circular de forma suave, com amizade, de forma sustentável. Este é o sinal mais importante: é que se pode fazer vencendo desafios. Temos a capacidade de, com este e outros projetos, termos uma atitude diferente, uma forma diferente de estar, uma forma diferente de fazer a comunicação entre os territórios de um lado do outro da fronteira e entre os dois lados da fronteira. Parabéns à ECT Rio Minho, que hoje visibiliza um trabalho de muito tempo para construir todo um entorno. ...entre o norte de Portugal o sur de Galicia... ...en este río Miño que nos permita construir... proyectos de futuro".